Rapaziada, momento sinistrinho, momento sinistrinho. Oh, é, rola cavaco, te rola assim. Cagão. Os objetivos são atualizados em um caderno. o, o jogo, por que, que você tirou o negócio? Aperta Tab, N, J ou letras. Aí, rapaziada cavernística, estamos de volta com mais uma série aqui na caverna. E o que que acontece? Rapaziada, o game mais votado foi o Walt Nelson aqui. Tão dizendo que o Caverninha vai passar mal. O Caverninha é treinado pra esses tipos de situações. Vamos ficar ligado. Tá ligado? Já bica o like aí, dá uma escopretada nele. Ajude! Com isso em mente, já gostaria de agradecer o mano Daniel Ferreira que patrocina a caverna desde o início 1726 ele já patrocinava Sim. é um cavernista de peso na caverna Sim. mas se você também quiser virar um patrocinador bento Sim. o cavernista tá com um plano de comprar três tanques de guerras e dois Sim. helicópteros para isso o cavernista está precisando de 350 milhões Mano, dinheiro até não querer mais dinheiro até não querer mais para vocês que quiserem Contribuir para esse feito é, Está aqui em cima Os negócios subliminares Dois reais por mês Que tal? Beleza, vai, Vamos começar esse jogo logo então? Eu já tinha testado esse game Eu joguei os primeiros 10 minutos aí Pois é Na demo em 1714 Mas o caverninho não lembra muito Vamos, vamos ver como é que é Novo jogo VAP Outflast contém violência intensa, sangue, conteúdo. aí sexual. Muito sexo. E linguagem forte. Uhum. Aí o que, que eles falam? Aproveite rapaziada. Tá certo. Tá certo! <risos> Você é Biles Upsher, um repórter investigativo com a ambição que está a ponto de conhecer o inferno na Terra. Sempre pronto a se arriscar, aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista já se atreveria a investigar. Você vai descobrir o segredo negro no coração do manicômio de Mount Massive. Fique vivo o quanto puder. Gravando tudo. Você filma e fala. Você não é um lutador. Não. Para vasculhar os horrores de Monte Bassaive e expor a verdade, suas únicas escolhas são correr, se esconder ou morrer. Rapaziada, não tem como dar voadora nos caras, tio. Ah! Beleza, rapaz, vamos continuar mesmo assim. Se fosse caverninha lá, o que acontece rapaziada? Chegar de helicóptero, explodir a casa e zerou. Ah! Beleza, já, já estou, o comissário Salazar. Oh, meu Deus do céu. Como é que é? Rapaziada. Inf infestação de formigas? Cabreiro, Rapaziada, tá rolando um, um zumbi do cabuloso no rádio, hein? Tranquilo, Mount Massive. Ó, já estamos na área. O de giro com a mão aqui de boa. FM 107.9. Ó, olha o tamanho da casa, tio. Uh, rapaziada, pensei que era sapo, hein? É folha. <risos> Os caras vêm falando de infestação aí de formigas vegetarianas. Eu já tava meio sinistrão achando que era sapo a parada ali. Beleza. Ó, freio de mão. Temos gasolina suficiente para voltar ah. Já tá rolando algo confidencial A câmera e baterias O que que acontece? Ah. Você não me conhece Tenho que fazer isso rápido Eles podem estar monitorando ah. Eu fiz uma consulta de duas semanas Nos softwares das instalações do sistema psiquiátrico Markov em Mount Massive Estou invadindo todos os tipos de acordos De não divulgação agora E é sério Fobansis esses caras. Coisas terríveis aconteceram lá. Não entendo isso. Não acredito em metade das coisas que eu vi. Médicos falando sobre terapias de sono indo ainda mais profundo. Achando uma coisa que estava esperando eles na montanha: pessoas estão sendo machucadas e Murkoff está fazendo dinheiro. Rapaziada, vamos pegar esse Murkoff. Vamos pegar ele. Isso precisa ser exposto. rapaz. a caverninha vai... Nossa, manda mandar três e meio para Bill Gates. Ô, oh, Já pega essas baterias. Ó, oh, a camerinha na mão. Eu achei legal. Tô calmo, tô calmo. Estamos lá de fora ainda. Calma. Calma, que. Oh. Ó. Beleza. Ó, oh, ultra raio-x, tio. Visão super grega. fazer como é que é? Olha aí, tio. Visão noturna. Ó, oh, melhor. Agora a gente pode bico da qualquer fantasma louco em mim. Ó. Oh. Beleza, rapaziada. Momento sinistrinho. Momento sinistrinho. Oh, é rola cavaco, te rola sim. Os objetivos são atualizados em um caderno. o, o jogo, por que, que você tirou o negócio? Aperta Tab, N, J ou letras. You crazy. Rapaziada, J, aí você aperta N, que é a mesma coisa, e você aperta o Tab. Beleza, objetivo, investigue o manicômio de Monte Massive. Rapaziada, já curti os gráficos Curti o pôr do sol Curti aquela luzinha lá em cima Que deve ter uns locks Curti os pássaros voando Curti a luz na minha cara, rapaziada Tem outro quartinho aqui? Sim v Vamos ficar ligado, beleza? Tranquilamente, entra aqui dentro Ó, ó, ó, computadores sendo hackeados Tem um cafezinho lock Beleza, de momento nada Nada O que acontece, rapaziada? Ó, tá rolando um PCzinho aqui Olha, o PC do cara é tudo Nada, Tô calmo, rapaziada, tá rolando uns desenhos aqui, Aleta! ó, tem uma árvore com frutas vermelhas uhum. E tem, é um fantasma isso aqui, rapaziada, é um pinheiro de natal, não sei, beleza Do outro lado aqui tem uma bruxa voando, é Halloween Ô oh, meu Deus Peraí, pera, tá, tá rolando uns cavacão aqui, v vamos já pra cá, já. beleza, dá pra ver nada E jogou, oh, meu Deus, vamos usar essa câmera lock Ó, tem como usar o Night Bakers, né? É claro Ô, uh, oh, qual que era o botão mesmo? Não tô lembrado não Oh, louco Ah, meu Deus Agora a gente pega Ó, oh, já tem o um portal lock aqui Beleza Aperta o mouse Botão esquerdo do mouse Para usar a câmera Adiciona uma nota no seu caderno Para ler o jogo Pera aí Acaba as baterias em jogo Uh Aí você me ferra, hein Beleza ó. Oh, oh, manicômio de Mount Massive Começo a sentir mal só de olhar para esse lugar. Manicômio de Mount Massive desativado pelo escândalo de sigilo do governo em 1971. Reaberto pelos sistemas psiquiátricos Morkov em 2009. Sim. Sob o disfarce de uma organização de caridade, o sinal de telefone celular foi interrompido abruptamente um quilômetro atrás. Rapaziada, a gente não tem sinal telefônico a um quilômetro. Os caras cortaram. <risos> Não vai ter como ligar pro Vandame, mas o cabelo já é esperto, Ele tem um bip, tio. É, é só um botão, um bip. Você aperta o Van e helicóptero. também agora. Tem o telefone dele, tem um zap dele, caralho, que feio. Chega ele aí, manda ele bem aqui. Independentemente do que eles queriam fazer, aqui tinha um ser grande. Pode ser que essa história seja finalmente o fim desses bastardos. Rapaziada, vamos fazer o fim desses bastardos. Beleza, rapaziada, ó, ó, ó. O cara corre bem, tchau. Já curti. Tem negócio de ficar cansado, não, gente. De vai correndo. Beleza, tem o portão aberto aqui. Será que a casa é de frente? Vai lá e vê. Rapaziada, chega voando, hein? Tá rolando um trator aqui. Será que tem como entrar no trator sem é empinando? Não. Eu tô calmo. Beleza, ó, ó. Monte Massai. É aqui dentro, tio. Abre. Ah, abra! Beleza, era aquela outra porta lock lá. Já já, já vai, tio. Vai lá e vê. Já estamos ligados que, em termos de outlets. Não podemos pegar nenhum tipo de arma É verdade, não tá vendo ali? Jogou, tem que agachar, hein, jogo Uh, beleza, ó, ó, já tá rolando umas estruturas É sim Tá rolando umas estruturas Sobe aqui, flipa da portinha Rapaziada, não quebre a porta, hein Não Rapaz, Não tô enxergando muito bem, não, hein beleza. Com a câmera ativada, você pode é o zoom Rolamento Beleza, beleza, v vamos pegar essa câmera lock Olha o tamanho da escada aqui. <risos> é Rapaziada, você vamos... tá ligado? Outlaster é economizar as baterecas. O Cabernet já jogou dois, ele tá mais ou menos lembrado. Você pega as baterecas, Ó, já pula, flipa. Bem, bem. Beleza, Ó, tem uma janela aberta ali, hein? Rapaziada, tá rolando umas cascavel aqui em cima, hein? Tô escutando chocalhos. Beleza, cuidado, não pisa errado. Já pula <risos> Tamo dentro Invadido um Quem salvou? Pô, você vai tomar no caneco Para ativar a visão noturna e Sua câmera pressione F Quando a câmera estiver levantada Já tamo noturno tio. <risos> Ui Ó ah! oh. Rapazes, os locks ligaram a luz Eles sentiram a presença do caverninho Ficaram com medo de apagar as luzes O caverninho já tá com as câmeras preparadas aqui tio. Ó, ó, ó Beleza, tem lugar pra passar aqui Livros no chão tem que vasculhar, tio. A gente vai ter que achar essas baterecas. Olha aí, o Padre félix É o quê? Rapaz, esse Padre Férlix aqui, ele foi expulso. Pra quem não sabe, o Cabernet conta a história no Outlast 2. Vamos! Peraí, aqui, que parada é essa? Deve ter um bezerro aqui. Cultivação e cultivos ilegais de bezerro. O caverninha tá ligado só pelo som, hein? Beleza. Peraí, peraí, jogo. Peraí, peraí. Antes. Rapaz, vamos. Ó, oh, tá rolando uma televisão aqui. Vamos ficar esperto, hein? Beleza. Eu já tô em cima da mesa, tipo Verdade, né? Ó, oh, ó. Oh, acho que pelo jeito não tem bateria aqui não. Então, vão de. Vão de peito. Vão de peito. É isso aí, meu irmão. Ó. Oh. Tá rolando uns um barulhinhos. Ok. Barcas de sangue, rapaziada. Ah! Tá o telefoninho? Rapaziada, o cara se cortou aqui. Em vez dele abrir a porta. Ele caiu no local. Foi, foi. É depois alguém ainda pisou do sangue do Loki e foi para lá, mas antes. Oh, meu Deus, não era para abrir, não, porta. Beleza, rapaziada, estamos dentro. Aqui tá rolando o um telefone, aqui. Cadê Beleza. Ó, oh, documentos coletados. Ah, documento Loki. Sim. O paciente alega ter. Progredido no estado de sonho lúcido, autodirecionado, atividade de motor morfogênico, observa em escala sem precedentes. <risos> Continuando estágio 4 do programa hormonal diagnósticos, espirometris não <risos> revelou acumulação bronquial, centrífuga hemocrófis, falhou novamente em separar ericrófilos. Altamente preocupante, rapaz, é muito preocupante quando isso acontece Sim. nesses tipos de terapia. Entendeu? Imagem de ressonância magnética revelou um ciclo de movimento ocular rápido, arritmíaco, riso no estado do movimento ocular não rápido. rápido. É Rapaziada, tá, tá rolando uma terapia aqui? Ô, uh, oh, a bateria, jogo, bateria. Rapaziada. aí, jogo. Acabando a bateria, ó, os caras deram um tiro na parede aqui, hein. Aham. Uhum. Rapaz, deve ter um armado, hein. Ó, já... Mais cagão ainda. Rapaz, fique calmo. Foi o vento. É verdade, né? Ó, se você... você claramente uma corrente de ar. Só pode. Oh, peraí, a porta tá trancada, o que, que acontece? Do outro lado, a tranca é só pelo outro lado, tem muitas das portas lá em Beverly Hills São desse estilo, fiquem calmos, ó, aqui também tá trancado, tá tudo de boa Rapaziada, tamo investigando o local aqui ainda, tem até uns drinks pra gente tomar Peraí que o cavaco Rapaziada, Ah, deve ter uns caras lá em cima, hein Rapaziada, tá, tá pingando sangue aqui? O que, que acontece? Um bezerro foi sacrificado do local Ah!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 Rapaziada, camar... tá rolando uns camarões aqui, ah! um a pepsi colis. Sim. Ó, oh, o que acontece? Please avoid contamination, wash your hands. O que acontece? Rapaziada, tá falando para não se contaminar e lavar -se as mãos. E acabou. Beleza? Ó, ó, oh, oh, já estamos dentro, já estamos dentro, tá calmo. Siga a luz, siga a luz. Sem gastar bateria. Ó, oh, ó. Oh. Peraí, peraí, ô oh, Deus. Vai tem uns locos se ferrando aqui, hein. É lá que o caverninha vai, tipo. Beleza. Ó, oh, ó, oh, já salvou. Já salvou. é de boa, Salvou, a gente pode morrer que volta aqui. Ah, meu, tal. Está rolando uma plaquinha ali? Ó, ó, ó. O caverninha já consegue ler as informações. A capela, reception hall, corredor da recepção, library e a entrada. O que que acontece? Está rolando umas chandeliers gigantes. Sim. Rapaziada, onde é que eu tô? Peraí, peraí. Library. É o cabelo de Nossa! Ah, oh, Deus, eu tô calmo, rapaz. O que acontece? O cara escorregou ali? Peraí, peraí, peraí, que de primeiro, primeiramente verificar. Oh, meu Deus do céu. Caiu mesmo, hein? Caiu forte. Rapaziada, vamos colocar a câmera? Ó, ó, ó, ó. Beleza. Oh, o cara perdeu a cabeça, hein?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 Possibilidade de massacres a longo prazo Ou seja ele jogou. Que isso, você tá vivo? Rapazes, tá acabando a bateria aqui. Quem matou vocês? Os variantes Você não pode lutar com ele, tem que se esconder Rapaz, tá rolando tá rolando umas, umas, umas Cabeças aqui, Gil Beleza, abrir a porta de controle principal Na sala de segurança Out of this terrible... Beleza, a gente tem que sair desse do... É só isso, tio, tem mais? Tem cinco cal aí não pra nós? Para alimento. Rapaziada, era isso mesmo, hein Ó, anotamos no caderno, tá anotado tio. O caberninho já leu tudo Estamos ligado que a gente tem que mexer nas paradas O que? Acabou a bateria Jogo, e agora? Ah, meu, eu tava calmo até agora, hein Pera aí, o cara tava aqui Oh, aperte para pra carregar a bateria, tinha mais bateria Rapaziada, até um lock aqui Ó, ó, só o cotoco, hein nossa senhora, assim, esse cara tá brincando de Lego com ele Olha <risos> a porta gigante aqui dentro do meu olho Vamos lá, vamos lá tio Ó, Tem um lock lá, tem um lock lá Rapaziada, eu, eu vi hein, eu vi, é um gordinho tio, é um gordinho Rapaziada, é boa notícia Ó, oh, peraí, peraí, tá rolando Tá rolando umas buzinas de fusca tio, você escutou? Olha o fusca tio Vamos ficar espertos essas buzinas de fusca aí hein Beleza Ó, oh, o banheiro das minas e dos homens juntos Vai dar treta isso, tio Beleza, o que acontece? Rapaziada, menstruaram no local, o que eu disse? Bateria, bateria Ó, oh, ó oh. Rapaziada, soltaram borlofas aqui, hein Em formas de mão Nossa senhora, tio, os caras braços mesmo, hein Eu tô calmo, tio Ó, oh, ó, oh. A203 Vamos investigar, o problema é que nós não temos tempo pra, pra investigar muito, porque esse jogo você tem Que ter as baterias lock Beleza, ó, oh, o gordinho entrou ali Rapaziada, o Padre Michaels e o Biltons. Dois caras muito más e cruéis. É. Antes de entrar nessa porta aqui, que a gente não tem a chave e não abre, a gente vai ter que continuar por aqui, hein? Ó, ó, ó. Vou parar de gastar a bateria, caverninha. Pelo bem. O, <risos> <verde>. ah, <não. risos> o Gordinho! <risos> Gordin nem se apresenta, tio. Nossa, meu pingou no pescoço. Ele pega. O gordinho é forte, hein? O gordinho é forte. Mas nós é mais rápido nas pernas. O quê? Who are you Quem que é você, tio? É o Felipe, é o Felipe. Oh, Felipe. O cara, nossa, nem pra, pra me ajudar, de passar o um Mediolate no meu pulso. Olha aí. I, I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Rapaziada, temos sorte, hein? Tem uma missão rapaz o cara curtiu. Esse Loki acha que eu sou o Messias. Vamos abraçar a ideia. Vamos continuar nesse patamar! Ah! Beleza, ó. Já levantamos, estamos bem, estamos bem. Essa quedinha não afeta o caverninho. Vamos, vamos ainda gravar todos esses vlogs Beleza. Novo objetivo. Sala de manicômio. Deixa lá. Ai, oh, meu Deus. Objetivos são atualizados aí em seu caderno. É isso mesmo. Rapaz, eu tô uma mãozinha aqui. Ô, oh, meu diário, toda linguiça toscana do Loki pra fora. Linguiça. Rapaz, tem uma missão nova aqui. Vamos ver essas missões. Vamos. Beleza. Ó, ó, ó. Estou dentro. Corpos para todos os lados. Sangue. Marcas de queimaduras. Cabeças alinhadas como se fossem garrafas em bar. Corpos de cientistas de Murkoff pendurados no teto. Seus emblemas dizem Sistemas de Pesquisas Avançadas Murkoff. O modus operandi de Murkoff sempre foi de lucrar com a exploração de supostas obras de caridade. Segundo eles, poda-se o terceiro mundo, mais bilhões para a nossa conta corrente. O que, que acontece? Os caras querem só grana, tio. Querem só dinheiro. Dinheiro. Como Murkoff achou que ia fazer dinheiro com um prédio cheio dessas pessoas loucas? Tem um tipo de policial de uma força especial espetado como um porco em um churrasco. Ele me diz para eu dar fora daqui, logo em seguida morre. Preferia receber esse conselho quando eu ainda podia sair pelo mesmo caminho que entrei, até saber tá dentro. Vamos de ponta, tipo, oh, meu Deus do céu. Beleza, primeiras impressões aqui, cacos de vidro, ó. Oh, Vamos... No, o escuro tem batereca, tio, sempre. Fazer muito trabalho. Tem, tem um lock aqui também, caído. Ó, tem um lock aqui também, policial, hein, tio. Ô, oh, meu Deus, se será que tem arma, ninguém tem arma nesse jogo, hein? Não. Jogo lock, beleza. Rapaziada, outro arquivo confidencial. Esse aqui é de nível importância, hein? Aquele burugudu. A Segurança Máxima Morkov encaminhou uma declaração formal por escrito ao Conselho de Administração, pois há motivos para acreditar que houve falha catastrófica na segurança do centro psiquiátrica com perigo iminente de contaminação do ambiente. Consideramos que a declaração e o testemunho apresentam evidências suficientes para solicitar ação urgente por parte de SMM que garante a emissão desse mandado você fica obrigado a conceder total acesso da SMM a todas as instalações e a transferência completa da autoridade aos seus agentes ao aceitar esse documento você ou qualquer familiar vivo confirma a desistência de reclamar judicialmente contra a corporação rapaziada tem logo isso aí viu corporação Markov ou suas subsidiárias pela ação da SMM ou das circunstâncias que exigem suas ações livres de qualquer responsabilidade. Rapaziada, o que que acontece? V vamos continuar esse negócio aqui, vai. Ó, telefone aqui. Será que tem como ver oh, pro Corporation, tio? Ô meu Deus, olha o PC do cara, Hellmans. É tipo né? Hellman, só que Hellman. É, tem diferença na pronúncia, é assim. Vamos ficar esperto, hein? Tranquilo. Rapaziada, ó, ó. Fechado. Beleza. Ô oh, meu Deus, a bateria já tá na metade em jogo. Pera peraí, peraí, peraí. vamos colar aqui. Tem uma porta aberta aqui. <risos> Ação e diversão. Ó, outra porta aqui. Será que não tem mais nada pra cá não, jogo? Ô, oh, meu Deus, a bateria tá indo pro saco. Um lock deitado. Outro PCzinho. Rapaz, tá rolando um PC alto, os PCs. A gente tá no escritório. O escritório tem bateria, hein? Você sabe, né? Se esse jogo não me der bateria, o okay, quê? tem um. Um operário ali no cantinho, hein? Dormiu no trampo. Beleza, ó, ó, ó, a bateria, ô oh, bateria, você é véia mesmo, hein? É, é. Por que é que bateria velha, tio? aguenta nada. Não, nadinha. Rapaziada, acho que é isso mesmo, hein? Nada de bateria. Nada, oh. nada, nada. Tranquilo. Ó, oh, mais um PC velho. A gente vai ter que dar uns check-checks rapidão aqui, senão acaba baterecas. Beleza. Vamos vamo continuar pra cá. Ó, ó, ó. Para espreitar, segure que. ou errei. Yubi! Tem que espreitar aqui, hein? Vamos ficar ligados, ó, ó, ó. Tem um Loki voando ali, hein? ó, oh, meu Deus do céu. Vamos já desvendar esse caso, viu? Desvenda. Ó, oh, ó. Oh. Tá se mexendo. Tá de boa, O cara tá vivo. o tiozinho, tá de boa? Rapaziada, o pezinho tá meio zoado, hein? É a verdade. Rapaziada, sintoma de estar virando zumbi, hein? Ó. Oh. Zóio zumbi. Cara de zumbi, corpo de zumbi, rapaziada. Olha é o que ele fumou aqui, ó. Olha o tamanho do chaflis que ele fuma. Aí fica da cadeirinha mesmo, hein. Beleza, tá rodando um filminho aqui, em cinema em casa. Ô, oh, louco, tio. Rapaziada, os caras estão tá assistindo um filme da pesada. Beleza, a TV tá chiada, tá rolando uns bezerros de fundo. Sangue na tela. Mas o cara tá curtindo, nem pisca. Ó, oh, o Kevin aqui, tio, cortou os pulsos de emoção. Abriu o um buraco na testa. Tá aqui, que a é aberta, ó. Zoin vitrado na TV. Não perde o seriado. E o outro aqui dormiu no local, hein? Dormiu, ó. Acabou comendo um frango que não estava muito bom. Não. E dormiu no local. Beleza, rapaziada. Vamos continuar, tio. Oh, Ô meu Deus. Já tem uma passagem beta aqui. Já derrapa, derrapa. Pô, tá tudo escuro aqui, hein? E se acabou a bateria, jogo. Aí tem que desligar o jogo e começar de novo, tio. Ó, tem um lock deitado lá. Faz tempo. Fez um quadro velho. Ô, bateria, vai acabar mesmo aí na minha cara. Deixa eu ver um cartão aqui, ó. Recolhido o cartão de acesso para o controle de segurança. <risos> Pai, quantas baterias que a gente tem mesmo? Duas, quatro. Beleza. Rapaz, pegamos um cartão, tio. Não se ter que não, hein. R para carregar a bateria. E a gente tem mais duas, tem mais duas. Agora só tem mais um em jogo? A gente já sabe como que volta A gente pegou um cartão Vamos, vamos passar nessa sala, Loki, aqui Ó, ó já, já atravessa a sala, benta Beleza, passo por esse Loki aqui, tranquilamente Ô, ah! oh, seu Loki oh, Tira daqui O doutor está morto quer me ajudar? Como é que é? Vou te ajudar como, seu Loki? chega e dano no meu pescoço? Ele tá dá pulinho, tio. Rapaziada, ele tá tendo alucinações, tio. Ah, esses caras drogados? Ah, fica aí, tipo. Rapaz, ele tá falando uns bagulho ali em árabe. Infelizmente, a, o lado árabe que ele morou é diferente da língua árabe que o Caverninha aprendeu. Então o Caverninha não conseguiu traduzir exatamente as suas funções. É mesmo? Beleza, vamos voltar, tio. Vamos voltar, ó. Aqui a gente viu que não tem nada, a gente vai de peito. Onde é que era a portinha mesmo? Acho que era pra cá, tio Ó, ó, tem uma porta aqui, né? Não. Jogou! Rapaziada Aí não, hein, tio Pra cá, pra cá, ó Peraí, a gente pegou um cartão o Telefone está blinflados por acá Essa porta aqui, com certeza Não, mexe ó, tem, outra, tem outra passagem aqui, hein? Rapaziada, aqui vai ter batereca, vai ter batereca Ô, oh, batereca, vem a mim Venha, que eu estou aqui agora, beleza Rapaziada, já pegamos umas baterecas suficientes Pra gente curtir uma balada melhor Beleza Onde é que era o outro local? É pra cá, ó, ó. Tá rolando o um elevador Aquela parte não abre, tem uma escadinha aqui pra baixo Menstruation no chão